Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para o segundo capítulo da história da Invemo. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. No primeiro capítulo da história da Envemo, vimos a sua origem e seus primeiros passos no mercado, com os motores Volkswagen com cilindradas de 1600, 1700 e até 1800 cúbicos, o início da preparação de veículos da marca Chevrolet com o Opala E de 4 ou 6 cilindros, com diversos acessórios em incremento mecânico que foi, por algum tempo, o mais veloz automóvel nacional, e suas atualizações, com as diferenciações de acessórios até 1979. Vimos também a perua Caravan além das versões do Chevrolet Chevette, também com alterações mecânicas e em estilo, com o surgimento dos chevetes em Vemo e do Targa Minuano. Em 1979, a inverma apresentou a picape Chevrolet C10 Diesel, dotada de tração 4x4 e grande quantidade de acessórios, abrindo caminho para aquela que viria a ser uma de suas especialidades, o fornecimento de equipamentos de força e kits de acessórios para veículos. A picape C10 recebeu para-choques reforçados, quebra-mato, ganchos para reboque, rodas largas, Santo Antônio na caçamba, teto solar e faixas decorativas. O jogo de acessórios se destinava igualmente a perua Veraneio, também da Chevrolet. Ainda em 1979, Luiz Fernando Gonçalves, um dos diretores da Envemo e proprietário de um Porsche 356C Super 90, 1964, decidiu fazer uma réplica desse modelo. Inicialmente, desmontou completamente o Porsche para que fossem feitos os moldes necessários à construção da carroceria de fibra de vidro. Os dois moldes que recebiam solda em sua união foram colocados em uma plataforma de Volkswagen Brasília encurtada em 30 cm para reproduzir as dimensões originais de um Porsche, mesmo com a traseira ligeiramente mais larga. Era o Invemo Super 90, que incrementava a linha de produtos oferecidos pela Invemo e chegava às lojas em 1980. Em seguida, todos os detalhes foram reproduzidos fielmente, sendo que para a reprodução de muitos deles, foi necessária a construção de matrizes das peças, que resultou em peças com um excelente acabamento. O Invemo Super 90 tinha carroceria Coupé, de duas portas, dois mais dois lugares, com reforços estruturais. A plataforma do Volkswagen Brasília era reforçada em todo o contorno, com perfil retangular de aço, onde recebia a carroceria em fibra de vidro. Internamente, recebeu dois tubos bicromatizados de reforço que se soldavam à plataforma e formavam uma gaiola a fim de assegurar a elevada resistência torcional e bom nível de segurança do modelo. Todas as peças metálicas recebiam tratamento de bicromatização para evitar a corrosão. Em seguida, eram montadas as partes internas com a mesma fidelização que se observava na parte externa, que recebia itens idênticos ao carro original, como faróis, faroletes, empunhadura do capô dianteiro, grade do capô do motor, garras dos para-choques, rodas e calotas. Apenas foram substituídos os emblemas Porsche por emblemas em vemo. Os bancos, o volante e os instrumentos eram idênticos aos do modelo original. No painel de instrumentos, os mostradores ocupavam a disposição original com a mesma grafia e coloração verde dos Porsches, com seus três mostradores circulares do mesmo tamanho, sendo à esquerda um instrumento duplo, com termômetro de óleo na parte superior e nível de combustível no inferior, mais quatro luzes espias centrais. No centro, o contagiros, com as luzes de pisca na parte inferior e à direita, velocímetro com odômetro total superior e parcial embaixo. Vinha com bancos revestidos em curvin com os bancos traseiros reclináveis bipartidos, que formavam um espaço para bagagens. Ainda no painel, relógio, botões de acionamentos, rádio, entrada de ar, cinzeiro e isqueiro, Juntamente com o um volante de aço de três raios revestidos de madeira com buzina central, completavam o conjunto. Alguns opcionais estavam disponíveis para o Invemo Super 90, como revestimento interno em couro, para-brisa degradê e laminado, vidro térmico traseiro, bagageiro externo e cintas de couro para bagagem, itens quase todos idênticos aos do Porsche original. Seu porta-malas era dianteiro, semelhante ao do Volkswagen Fusca. Na sua mecânica básica, vinha com chassi e mecânica 1.6 do Volkswagen Brasília, com 1.584 cm cúbicos, 65 cavalos e 11,7 kgfm de torque brutos, alimentado por dois carburadores de corpo simples, movido a gasolina, com tração traseira, Transmissão de quatro marchas e freio a disco na dianteira e tambor na traseira. Como opcional, tinha um motor Volkswagen 1.7 de 1.678 cm que gerava 88 cavalos e 15 kgfm de torque brutos com dois carburadores Solex 32 PDSIT de corpo simples. Tinha suspensão dianteira independente, com barras de torção e feixes, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos telescópicos. E na traseira, também independente, vinha com semi-eixos oscilantes, barras de torção, barra compensadora e amortecedores hidráulicos telescópicos. Vinha com rodas de aço de 15 polegadas, com pneus 165, e media 4,01 m de comprimento, 1,67 m de largura, 1,33 m de altura, com entre-eixos de 2,10 m. Em relação ao Porsche 356C Super 90 1964, algumas modificações foram realizadas pela Envemo no Envemo Super 90, a fim de se obter ganhos em conforto e segurança como a alavanca de freio de estacionamento colocada entre os bancos em vez de à esquerda, saída do silencioso no centro e não na parte inferior das garras, e vidro traseiro térmico no lugar das saídas de ar quente originais. Outro detalhe são os limpadores de para-brisa, que no Envemo descansavam do lado do passageiro e no Porsche do lado do motorista. Outros cuidados também foram tomados, como a colocação de uma aba de couro para a proteção da carroceria na hora do abastecimento, excelência no acabamento de pintura, que fazia o carro parecer ser de chapa, e diversos itens originais importados, que faziam seu criador acreditar a qualidade de construção a difícil descoberta de saber qual era o original e qual era a réplica se fossem colocados lado a lado. Também em 1980, a Invemo participou da feira de Hannover na Alemanha, considerada a principal feira de tecnologia industrial do mundo, expondo o modelo Coupé. O modelo chegou a ser apresentado à diretoria da Porsche em Stuttgart. Lá, o carro foi comparado com o original, sendo que colocados lado a lado, só experts Poderiam distinguir a cópia do original, tal a fidelidade da fabricação, que fez a Invemo obter o aval da Porsche para sua comercialização. Em abril de 1981, foi lançado o modelo conversível, o Invemo Super 90 Cabriolet, com acabamento fiel ao modelo alemão, inclusive na complexa capota forrada, que teve sua estrutura, componentes, revestimentos e finalização perfeitamente reproduzidos, sem deixar à mostra nenhuma parte de sua estrutura. A capota, quando recolhida, era protegida por uma cobertura de couro. A plataforma e a carroceria de fibra foram reforçadas para comportar os esforços de torção incidentes sobre a estrutura da versão conversível. Foi colocado um tubo retangular na parte inferior das portas, sendo que daí subia um outro tubo em formato de U que se ligava a um terceiro tubo de uma polegada de diâmetro que ficava logo abaixo do painel. Um quarto tubo, este retangular, fazia o contorno do para-brisa. Outros reforços foram introduzidos na carroceria, como uma chapa na lateral traseira, onde era fixado o trinco da porta, e na coluna, junto ao estribo, para garantir uma melhor distribuição de cargas, evitando torções e rachaduras no conjunto. Seu então futuro proprietário podia acompanhar sua produção e personalizar sua unidade a seu gosto. As duas versões do Invemo Super 90 foram exportadas para a Europa, Japão e Estados Unidos. Foram fabricados cerca de 203 unidades até meados de 1983, quando os moldes foram vendidos. Voltando a falar sobre as outras atividades da Envemo, em 1982 a empresa intensificou o conceito de personalização de picapes, lançando a picape Chevrolet El Passo, que vinha com caçamba Stepside, com paralamas de fibra de vidro salientes, grade de proteção quadriculado, com faróis duplos, grandes lanternas traseiras e persiana externa de proteção ao para-brisa traseiro. Internamente, vinha com três bancos individuais reclináveis, revestidos com tecido mescla, volante esportivo e console no teto. Para os Chevrolet Opale e Caravan, a empresa apresentou, também em 1982, um kit de para-choques pseudo-retráteis e grade com faróis retangulares, que recebeu o nome de Biarritz. Em função da parceria de longa data com a General Motors no Brasil, qualquer kit para os Chevrolet's podia ser encomendado na rede de concessionárias Chevrolet, porém, necessariamente devia ser instalado em São Paulo, no centro automotivo em Vemo, para que fosse assegurada a qualidade do serviço, mantendo sua garantia. Ainda em 1982 para capacitar-se a participar de uma futura concorrência a ser lançada pelo exército brasileiro, a Invemo preparou o protótipo de um jipe militar de 3 quartos de tonelada para uso múltiplo, com duas portas, capota de lona e para-brisa rebatível. De concepção bastante convencional, o carro utilizava o chassi tipo escada do Chevrolet C10, mas tinha suspensão por feixes de molas, tração nas quatro rodas, freios a disco dianteiro e direção hidráulica. Foi planejado para receber três opções de motor, um Chevrolet de 6 cilindros a gasolina, ou um Mercedes-Benz, ou um Perkins Diesel. Em 1983, a Invemo foi vendida para a Engesa, que de imediato passou a administrar a marca,